Boa tarde pessoal, bem-vindo ao canal Trader Mindset e esse vídeo vai tratar da teoria das ondas de Elliott de uma maneira assim, bem prática para que a gente já consiga sair fazendo contagem de ondas e melhorar o nosso trade conforme a gente faz aqui na, nas lives e nos estudos diários aproveitem então aqui o nosso tema aí de hoje o teoria das ondas de Elliot os conceitos básicos é, então a, a questão principal da, da, da teoria das ondas é que o Elliot estudando os gráficos ali a, perto daquele período da depressão americana durante 30 anos ele estudou a partir dali e ele chegou à conclusão de que o mercado ele ele se comporta conforme movimentos ondulatórios, até como se fosse o um mar, assim, né, que forma ali a crista, a onda estoura e tal. E aí ele pegou e trabalhou em cima disso, e fez bastante experimentos e backtests com diferentes ativos, diferentes tempos gráficos, e, e ele cada vez é, se convencia mais, né, que o mercado oferecia essa, essa forma de, de preço se movimentar. Tá. Então assim, conceitualmente, tá? uma figura conceitual é essa aqui, né? que existe uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Tá. Agora por trás disso, como que a gente toma decisões né? em preço? Então o que, que a gente tem? Ah, primeira coisa, né? ah, a onda, ah, as ondas elas têm algo para caracterizar, para caracterizar. O padrão de impulso, que é o primeiro que a gente vai olhar, tá? O, a onda, ela tem mais que isso, mas assim, ó. Conseguindo identificar o padrão de impulso, já se consegue fazer trade. E aí, eu já tenho os exemplos em shorts, em vídeos que tem aí para vocês. Exemplos na minha conta real, tá? Então, é, então uma parte de classificação aqui, ó. É, é só o nome, né? Mas assim, as ondas que vão no sentido da, da tendência, que se chamam ondas de motivo, então é a onda 1, aqui em azul, a onda 3 e a onda 5, né? os números ímpares são as ondas que vão no sentido da tendência, vão com calma. As ondas corretivas são a, a, as ondas 2 e 4, então aqui a onda 2 e 4 em vermelho, né? depois que o um movimento forte acontece, existe uma correção, depois que o um movimento forte acontece, existe uma correção. Aí existe um movimento é, não tão intenso e aí a parte seguinte é uma correção que a gente vai ver em outro vídeo. Tá? Mas aí é uma correção das 5 e não só de uma conforme aqui durante a formação da onda. Tá? Então assim, ó, três pontos que tem que ser observados e então por isso que o, que, o, que o vídeo é curto para a gente ficar né, em, em pílulas. Assim, né? Então... Hoje a gente vai aprender a olhar uma onda de impulso, ponto. E uma onda de impulso, ela tem três características. A onda 2, olha aqui só, começa aqui no final da onda 1 um, e ela não pode chegar na raiz aqui onde nasce a onda 1. Um. Então, primeira condição. Segunda condição, também referente à onda 1. Um. Então, onda 1 um raiz aqui e o topo aqui. A onda 4, que começa no final da 3, onda 4 não pode tocar no topo da onda 1, ok? E a onda 3 nunca é a menor, então entre a 1 e a 3 e a 5, a 3 nunca é a menor, ela pode ser igual a 1, pode ser igual a 5, mas nunca a menor, tá? Então a gente tem é, dois, é, dois critérios referentes à onda 1, respectivo a onda 2 e a onda 4 né? então o sanduíche aqui não pode é, tocar no topo nem na, na raiz da onda 1 um. e um critério referente a onda 3 que ela não pode ser a menor então quando a gente pega um gráfico real e começa a procurar esses, essas três condições a gente fica já é, esperto ali para fazer o trade de impulso, numa onda de impulso se não se apresenta Vai fazer o trade por enquanto, que eu não apresentei as outras coisas, do modo como vocês vêm fazendo até hoje, está dando certo. Né? Depois a gente vai ver como faz as demais. Tem bastante coisa aqui na, na, na Elot e aí ela leva fama aí de ser meio complicado, mas não é nada complicado. É só a gente prestar atenção e estudar. Olha que três barbada, né? Achou a onda 1, a onda 2 não tocou na raiz, a onda 4 não tocou no topo, pronto. Né? É a onda 1. É, quero deixar aí o, o, o recadinho a gente tem esse QR code aqui é do telegram né e também tem um canal no twitter que na testeira do, do canal é, tem lá o, o link vamos prosseguir aqui é, eu quero mostrar então o que que é uma onda completa tá o ciclo completo aqui do Elliott Antes de mais nada, deixa eu dar os créditos aqui, eu tirei esse material de um blog que se chama priceaction.pt Então tá aqui, ó, o 1, o 2, o 3, o 4 e aí o 5 e aí aparece então a porção que é a correção do movimento todo inicial motivo. Né? As três ondas motivas, a corretiva, então... O impulso se completa com cinco ondas e aí a correção acontece aqui com onda A, B e C. E aí, na ocasião oportuna, elas vão ter o detalhamento de como é que se opera e como é que elas são. Tá? Então, vamos aqui para o detalhe. A onda 1, um, então, dá um impulso. A onda 3 também dá um impulso. A onda 5 também dá um impulso. Ou seja, elas são ondas motivos, que movem. Tá? A onda 2 e a onda 4 são ondas de correção, ondas de correção, tá, e aí depois a ABC tem as suas classificações também, mas a gente vê numa outra ocasião, vamos agora ver o seguinte, como é que eu faço né, a estimação de alvos aqui entre as ondas 1 um até as 5, Então, o que, que me acontece? A minha onda 1 é a básica, né? então nasceu a, a, saiu a onda 1, opa, a partir daí eu começo então a fazer as minhas, as minhas proporções. Tá? É, então assim, como que eu calculo até onde pode ir a onda 2? Se eu fiz uma hipótese né, de que eu encontrei uma onda 1 e aí eu vou trabalhar numa hipótese de que a seguinte é uma onda 2. Então, ela tem aqui ó, um espaço de 38% a 61% do valor da onda 1. Então, pega uma, uma ferramenta de Fibonacci é, do, do, da plataforma que vocês trabalham e aí é, avalia o quê? Aqui é o zero da ferramenta, aqui é o 100% e aí procura o 61% que vai ser o mais usual que a onda 2 vem. Então, dá para colocar um alvo se fizer uma entrada vendida aqui. Tá? É mais ou menos isso. Uh, e ela não pode é, chegar aqui na, no ponto zero né? na raiz da onda 1 ela pode chegar de 99.9% não pode chegar no 100% que daí ela vai cair num outro tipo de, de padrão tá? então essa foi a onda 2 uma retração da onda 1 a proporção aí, usual de 61.8% tá? a próxima onda de, uh, seria então uma onda de impulso uma onda motiva, a onda 3 né? Uh, ela pode chegar até, ela pode ser estendida e né? muito além, mas assim, uh, 70% dos casos, é, ela é uh, 60% mais comprida, mais extensa que a onda 1. Então, uh, a regra aí de, se vocês têm a ferramenta então, de FIBO de novo, vai colocar o zero aqui, vai colocar o 100 aqui, e aí a projeçãozinha de 161.8 ou 1.61 1 .61, vai nos apontar o alvo da onda 3, tá? Então, na hipótese anterior, se vocês aqui acertaram que a onda seguinte era uma 2, né, de fato ela não chegou até a raiz da 1 e vocês fizeram uma entrada aqui, pode deixar o um alvo tranquilo lá a 61% da onda 1, né, com alguma realização parcial aqui na hora que ele, que ele chega aqui na, na máxima né, da onda 1 e deixa correr com menos contratos ali até o final. tá Então, assim, essa é a onda 3, a onda 1 mais 60%. E a onda 4? Bom, onda 4 e onda 2, tá, elas têm uma relação é, de alternância que o Elliot percebeu alternância é o seguinte, é, elas são as duas corretivas, maravilha, mas elas representam, né, toda a teoria de Elliot representa a, a situação psicológica, emocional, o que, que o, todos os grandes traders, né, os bancos, os, os investidores estão pensando, estão agindo, estão reagindo. Então, se a onda 2 é uma onda rápida, né, rapidinho, ela já entra na 3, significa o quê? Que o pessoal está bem afim de né, ver... está... Ver, tá, tá, comprador, bullish, né que chama. E, então, vai logo lá buscar o resultado, formar o resultado até a onda 3. Então, a onda 2 foi rápida. Se isso acontece, tá, a realização de lucros vai ser bem grande. né Vamos buscar... É, fazer o, o, os gains então a onda 4 tende a ser maior do que a onda 2 tá? a alternância, então uma rápida uma lenta a alternância também se dá é, no padrão tá? aqui como está tudo esquemático, né? só um diagrama fininho é, essa onda 2 pode ser um triângulo essa onda 2 pode ser um retângulo tá? e aí a onda 4 vai ser um outro padrão diferente então aqui retângulo, aqui triângulo, ou aqui não dá quatro triângulo e não dá dois retângulo, né? Ou uma banderola. Então, o que uma é, a outra não é em termos de padrão. E também em amplitude, tá? A onda 2, né, recua 60% da onda 1, e a onda 4 recua tá quase até tocar na onda 1, muito maior amplitude, por exemplo, ou o inverso, tá? A onda 2 é bem demorada, o pessoal não está acreditando numa, numa subida de mercado. E a onda 4, então, uma vez que, que a 3 ali se confirmou, pode ser uma onda mais curta. Tá? Então, guardem isso da alternância. Alternância em três pontos. Tá? Pode anotar aí, em tempo de duração, tá? a onda 2 aqui é pode durar, vai durar diferente da onda 4. Então, alternância em tempo, alternância em padrão, que a gente falou. Tá? E alternância em amplitude, aqui, aqui já dá para ver, ó. a altura aqui dessa onda é bem menor que a dessa, tá? então tem alternância. E a onda 5? Bom, a onda 5, em geral, ela é 60% do tamanho da onda 1 um, e até uma vez a onda 1, um. isso é o usual. Tem casos excepcionais de, de uma onda 5 estendida, mas assim, para fazer algum lucro, né? Para fazer algum lucro, põe lá o alvo. no Mede aqui, né? Mede, de novo. Vocês veem que toda a medição é a partir da onda 1. Então, bota o Fibo aqui, 100% aqui. Encosta no, no fundo da 40 0. Arrasta, né? Ferramenta montada aqui, ó. Arrasta a ferramenta montada aqui. E aí, marca os 60%. Pronto. tá ali o alvo. Então, vocês não pegaram a entrada, não, pegam, não né? É recomendável não fazer trade na onda 2 e 4 recomendável por quê? porque quando a gente é iniciante eu sou iniciante né? é essas ondas aqui são de muita são regiões de briga né? o mercado não está direcional como acontece aqui tá? Ele não é direcional tá? não tem aquilo de seguir a tendência ele fica aqui vacilando e vai e volta por quê? porque os, os investidores Estão é, ali tentando recuperar. Quem perdeu nessa subida está tentando recuperar alguma coisa. E então fica uma briga e ruim para a gente trabalhar. Não é impossível, mas aumenta o risco. A mesma coisa a onda 4. Tá? Então, na hora de fazer os trades, procurar fazer aqui nas ondas de... As motivos, as que impulsionam o... O movimento. Tá? Falei então aqui da alternância da onda 2 e 4, falei da onda 5. É... Eu quero agora então passar para o... o mundo real. Se eu lembrar alguma coisa que eu esqueci, vamos passar para o mundo real. é aqui, o um gráfico medonho. Não vamos se apavorar. Tá? Vamos começar aqui bem da esquerda, nem olhem toda essa... essa, essa aparente bagunça aqui do lado direito vamos olhar só essa linha aqui ó. isso aqui é uma linha de tendência acompanhando o movimento tá? linha de tendência de alta simples aí da, da, da price action né? e aí eu escrevi aqui em cima ponto relevante, por que ponto relevante? porque foi o momento em que a tendência cruzou essa linha de tendência é que o movimento do preço cruzou a linha de tendência e aí nos, nos gera um alerta opa Pode ser o início de um movimento, eu vou me preparar para contar. Tá? É esse o objetivo. Então, para a gente localizar é, inícios né, e localizar ondas 1. Então, se é, você tem já certa experiência. Já fica ligado. Sabe que em algum momento vai haver um pullback. O que pode nos apontar a onda 2. Então aqui eu marquei uma contagem. Já aplicando as normas ali, né? A onda 1, a onda 2 não chega, aqui não chegou nem perto da raiz da onda 1, tá? A onda 3 não pode ser a menor, a gente já vai ver o tamanho da 5. Ela aparece aqui que é um pouquinho menor que a 1, mas ela não pode ser a menor entre as 3. Tá? Aqui uma onda 4 que não tocou no, no topo da onda 1. E aí aqui uma onda 5, mais curta, que é a onda 3. E aí então entrou o padrão corretivo, que a gente ainda não vai ver agora. Tá? Uh, e aí eu tenho aqui algumas coisas que eu gostaria de mostrar, mas a título de é, já antecipar algumas potencialidades. Então a primeira coisa é esse azão azul, essas letras azuis bem grandes aqui, né? Então, vocês vejam que existe assim, movimento dentro de um movimento. Né? Como é a teoria de Down, explica, que é mais antiga que a de Elliot. Né? É, as ondas primárias, as secundárias, as terciárias. Então, em termos de Down, essa onda A aqui, poderia ser uma primária aqui, respectiva a essas dimensões. Tá? Então, o que acontece com essa? Por que uma onda primária? Porque ela encerra, né? ela termina no final de um grande movimento de baixa, onde teve... Um bocado de, de, de swings aqui ao longo do caminho Mas enfim, o preço saiu daqui, chegou aqui E daí ele mudou de direção Então esse grande movimento eu chamo de A tá? E aí eu acompanho de novo um baita movimento E eu chamo de B E aí dá um outro movimento enorme aqui E, eu, e é o meu C E aí dá um grande movimento D E outro movimento E Então esse tipo de notação aqui também acontece muito dentro do Elliot tá não vai a gente não vai assim é, estender a coisa aqui esse slide vai voltar em outros em outros vídeos aqui de, de apresentação né mas eu queria simplesmente já deixar uh, antecipando tá como que e, e para gente fixar como que eu determino aqui eu, eu tento localizar uma onda um então um rompimento aqui um ponto relevante né então, para anotar, ponto relevante, detecta onda 1. Onde ele cruzou aqui o, a linha de tendência. E aí, aplico as três regrinhas. Onda 2 não pode chegar na raiz da onda 1. Onda 3 não pode ser a menor. Dentre elas, onda 4 não pode chegar no topo da onda 1. E aí, eu faço a minha contagem. A gente tem outra contagem aqui, ó. Né? No início, aqui, no final dessa minha onda C aqui, ó o que, que eu percebi aqui ó que ó apareceu um movimentozinho curto aqui ó 2, um, ela deu uma esticada 3 agora nesse caso o 3 está bem grande aí eu tive aqui a minha onda 4 ficou mal desenhado aqui e aí a minha onda 5 tá a minha onda 4 de novo não chegou no topo da onda 1 um, que tá tá mais para baixo aqui ó então deu folga e aí eu tenho a minha onda 5 então é, e, e, e por que que aqui eu sabia que era uma onda 1? Não tem a linha de tendência aqui, mas ela estaria aqui, ó, né? cruzando aqui. E aí me, me diria, que eu, ou por aqui, ó, nessas máximas aqui, me daria um sinal de um ponto relevante em função de ser uma região de, aqui, ó, de suporte, região de suporte e a ocorrência do cruzamento da linha de tendência. Me desperta para experimentar o início de contagem. E aí, da mesma forma, se eu identifiquei aqui, ó, depois do ponto relevante, que essa aqui é uma onda 1, já taco aqui um 2 e faço uma entrada para minha onda 3. Pego meu Fibonacci, boto aqui e vejo os 60%. Tá? Até visualmente aqui a gente percebe que existe um, uma. A onda 13 é um tanto maior que a onda 1. Nessa proporção aí de 60% E Encerro meu dia feliz Tá bem? Era isso aí O, o tema de hoje Espero que tenham gostado Que tenha sido útil é, Que vocês consigam de fato é, Trabalhar e, e já fazer Alguns experimentos Por vocês mesmos é, Olhando meus vídeos e aí conseguir que né, até me questionar e criticar para que a gente vá aprendendo cada vez mais, tá bem? Curtam, compartilhem para a gente crescer junto e aprender cada vez mais e envolver outros amigos aí na, nesse crescimento. Que a vida só vale a pena com isso, crescimento. Obrigado por estar aqui e um grande abraço.